Eu sou o Gabriel Jordan do Rubo TRD e no vídeo de hoje vocês já estão vendo que eu tô com a pele pronta e com esses cílios branquiçados. Então provavelmente vocês já sabem o que isso significa. Na semana passada eu postei a resenha da Bethesda Flower da Bruna Tavares e vocês gostaram muito. Tanto que eu perguntei lá nos stories se vocês queriam ver alguma resinha de paleta depois dessa daqui e muitos de vocês votaram que sim. Hoje a gente vai resenhar uma paleta de sombras. A internet inteira tá falando sobre ela, dizendo que ela é super pigmentada e talvez disseram que era a melhor paleta nacional, e quando eu ouvi isso, eu falei: eu tenho que testar essa paleta urgente e levar para o canal para contar para todo mundo se essa paleta realmente é tão boa assim ou se é só hype. Então, se você já gostou da ideia e já quer saber tudo sobre essa paletinha aqui, já deixa o seu like aí embaixo. E se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma publicação nova. E claro, continue assistindo. Então, pessoal, essa aqui é a paletinha da Ludurana. A Ludurana era uma marca muito conhecida por fabricar esmaltes antigamente, mas parece que agora eles estão se reestabelecendo no mercado com produtos de maquiagem. Vou aproximar aqui a paletinha pra vocês verem. Essa aqui é a paleta de sombras mate de 18 cores da Ludurana. Frente e verso pra vocês verem bem de pertinho aí na tela. O que, que eu achei sobre a embalagem? A embalagem é tipo de papelão, isso aqui na frente é um, um plásticozinho. E ela tem um ímã aqui, ó, na frente Pra você fechar ela com mais segurança Particularmente, eu não me agrado dessa embalagem Nem dessas estampas aqui dentro e tal Com seis de papelão, a embalagem é bem frágil Tanto que quando eu comprei a minha Já tava até amassada aqui Não tem como esperar resistência Isso aqui se cair vai quebrar as suas sombras Porque isso aqui não absorve impacto Isso aqui arranha, isso aqui massa fácil Mas pulando da embalagem Que é um tema que eu sempre trato aqui nos meus vídeos de resenha Eu vou falar agora do objetivo do produto na visão da marca. No caso, no site da Luduranda que eles deixam aqui atrás eu fui pesquisar sobre essa paleta e o que eu encontrei a respeito dela foi o seguinte. Paleta de sombras mate, 18 cores, incríveis e super pigmentada que vai desde tons impactantes aos nudes. Eles falaram que é uma paleta ultra pigmentada E também é o que todo mundo na internet Fala sobre ela, eu já mostrei pra vocês No começo do vídeo, tipo sem brincadeira, realmente é pigmentada Mas essa descrição do site Não tem nenhuma informação a mais Não tem nada sobre a paleta E eles falam que vai desde cores super impactantes Até os nudes, literalmente Nessa paleta aqui, se tiver dois nudes É muito, e de acordo com o site Basicamente é isso que a gente pode ter Como objetivo Vamos passar pra preço, nos sites da internet em que eu encontrei logo nos primeiros resultados, essa paletinha custa R$ 46,90. Mas aqui na minha cidade eu paguei exatos R$ 45,90. Ou seja, foi um real mais baratinho. Falando um pouco sobre o cheiro, eu tô com essa paleta aberta bem próximo do meu rosto e eu não consigo sentir nenhum cheiro. Em particular, ou seja, já ganhou um ponto comigo Porque eu não gosto muito de produtos que tem cheiro, nem fragrância e tal E eu acredito que essas são as informações que eu posso dizer por agora As minhas considerações finais eu vou dizer Depois que eu realmente testar essa paleta Então, bora passar pro teste nos olhos Eu tô ansioso pra testar esse rosa aqui Mas eu acho que eu vou começar por esse rosa mais fraquinho aqui Não mais fraquinho, né? Esse rosinha menos saturado Vou encostando o pincel algumas vezes aqui Lembrando que eu tô com um pincel pra esfumar W905 da marca e vamos pro olho, né? Com o pincel Dylos número 18, eu vou no tom rosa mais vibrante, que é o que mais me chamou a atenção da paleta E eu literalmente só encostei o pincel e girei, e olha o tanto de produto que já veio no pincel Vou depositando aqui, mais ou menos marcando os contornos do meu globo ocular E com o mesmo pincel, só tirando o excesso de produto, eu já vou esfumando as bordas dessa marcação que a gente fez Pra fazer um degradê mais bonito entre ele e o rosa que eu usei anteriormente Com um o outro pincel Dylos número 18, eu vou vir num desses tons vinho, que tem um trilhão e não vou saber qual usar eu, Literalmente, só tô encostando e girando, ó E o produto já tá vindo E agora eu vou escurecer um pouquinho os cantinhos dos meus olhos Quanto às outras sombras, tava tudo, tudo, tudo ok quanto a Fallout, mas se vocês prestarem atenção vocês estão vendo que aconteceu um pouquinho de fallout aqui, aqui e aqui. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou varrer esse excesso de fallout e eu vou fazer uma caminha de pó translúcido abaixo dos meus olhos. Beleza, fiz a caminha com pó translúcido aqui pra caso continue acontecendo fallout e a sombra continue caindo no meu rosto, não manche o meu rosto e eu consiga varrer mais fácil o pigmento. Vou vir na sombrinha amarela da paleta agora, fazer uma iluminação no cantinho externo pra ver aqui o que acontece. Que... Desce. Vou vir nesse tomzinho de laranja aqui Que é bem vibrante Tô com altas expectativas quanto a ele E aqui do ladinho para amarelo Inclusive tô usando o mesmo pincel que eu apliquei o amarelo, tá gente? Eu vou criando uma transiçãozinha Pra misturar o rosa, o amarelo e o próprio laranja Venho com outro W905, que é o pincelzinho de esfumar com topo gordinho. E eu vou meio que depositando nesse osso e eu vou vir fumando depois. eu fiquei curioso pra saber como é que essa paleta se comportaria numa cut crease Então eu vou vir com um corretivo de alta cobertura Eu tô usando o Natura Aquarela Que inclusive eu descobri gravando um vídeo como marca uma make Se você não assistiu, assiste depois E eu vou vir cortando a minha pálpebra Eu vou vir nesse tom coral aqui E eu vou colocar ele no iníciozinho aqui da minha cut. Ai como eu sou burro, eu coloquei sombra no meu nariz Aff. Enfim gente, depois eu tento corrigir isso Vou vir novamente na sombrinha laranja que a gente já usou E pra finalizar o preenchimento do cut, eu vou voltar lá no amarelo e vou preencher esse finalzinho dele E agora, só para dar um acabamento melhor aqui nesse final dessa cut, eu vou escolher uma cor escurinha, esse vinho meio roxo aqui, e aprofundar o cantinho da minha cut, já puxando um pouquinho para dentro desse amarelo. Vou tirar o pó translúcido aqui que eu usei para ser a caminha da sombra. E basicamente na minha pálpebra inferior, eu vou só conectar as cores que eu usei lá em cima até o final do olho. E basicamente, até o momento, o que eu construí com a paleta da loderana foi isso aqui. Eu vou terminar os meus olhos com produtos que não sejam sombras. Só coisas como máscara de cílios, lápis de olho e tal. E depois eu volto com as minhas conclusões finais. Então gente, voltei Esse aqui é o meu look final Eu usei um lápis colorido na linha d'água Usei um delineador na mesma cor também Coloquei uma máscara preta E basicamente é isso Conclusões sobre a paletinha da Lodurana As cores são mega vibrantes A textura é super macia Elas são super pigmentadas Como vocês conseguem ver Ela esfarelou, o que é normal De uma sombra que é super pigmentada Na minha opinião, quanto à fórmula E quanto à performance, ela tá de parabéns Particularmente, eu não achei difícil de sumar, se você tá começando a se maquiar agora ou se você não tem muita prática, eu não te recomendaria essa paleta, mas se você já sabe o básico você já sabe fazer alguma coisinha aqui, e outra ali eu super te recomendaria, porque ela é pigmentada, ela é barata mas por exemplo, se você viaja muito ou se você é maquiador e carrega suas maquiagens de um lugar pro outro, eu não te recomendaria porque a embalagem dessa paleta é muito frágil, ela é toda de plástico e de papelão, sabe se as suas sombras caírem elas não vão sobreviver, provavelmente Eu confesso que eu gostaria de ver uma outra história de cores Principalmente nessa parte daqui da paleta Mas é só porque eu realmente gostaria de ver mais azuis nessa paleta Mas ainda assim, é uma paleta muito boa R$45,90 dividido para 18 dá R$2,55 Ou seja, R$2,55 pra uma sombrinha dessas aqui é super válido Eu compro sombras unitárias de outras marcas que são muito, muito, muito mais caras Sombras unitárias geralmente vem em 3 mas, mas mesmo assim, mesmo se você multiplicar 2,55 por 3 Ainda é mais barato do que uma sombra unitária Essa paleta aqui vale a pena Acho pouco, cabe cada pé Mas é uma paleta, ou seja, você tem várias opções Principalmente esse de vermelho Que é o que eu vou pegar no pé de novo Porque tem muita cor parecida nessa paleta Podia ter outras E a embalagem, porque realmente sem condições Olha, quando eu comprei, tava amassada por dentro E agora só de manusear a paleta já tá amassando aqui fora, sabe? Realmente, a embalagem desse produto aqui não vale é nada Mas as fórmulas das sombras super super valem a pena. Principalmente pelo preço que eu comprei. Mas é isso gente. Esse foi o vídeo de hoje essa é a minha opinião sobre a paletinha de 18 sombras da Lodurana. Tanto a gente tava doida por essa paleta, pois agora tá aqui no canal. Eu confesso que com o hype que ela recebeu, eu esperava um pouco mais mas enfim. Se você gostou do vídeo de hoje, dá um like aí embaixo e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Já se inscreve e ativa o sininho aí embaixo pra não perder nenhum vídeo novo. Eu posto vídeo Duas vezes na semana Mas quando eu não tô aqui no YouTube Eu tô lá no meu Instagram Que é em arroba.grat.trd E no Twitter também Mas lá no Instagram eu posto muitos fluxos de maquiagem Eu posto diquinhas de make nos stories Tô sempre falando de produtos novos De dicas novas, de técnicas novas Então não deixe de me seguir E no mais, eu acredito que a gente já tá no finzinho do vídeo Eu sou Gabriel Jordan E esse foi o vídeo de hoje See you.